O UFPR Especial de hoje tem o prazer e a honra de receber Juca Ferreira, ex-ministro da Cultura dos governos de Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva. Juca Ferreira está aqui em Curitiba para uma palestra aqui na UFPR chamada A Política Cultural no Brasil e o papel da Universidade Pública e gentilmente conversará com a gente nos próximos minutos a respeito desse tema. Juca, muito obrigado. Muito obrigado pelo senhor estar aqui conosco hoje, aqui na, na UFPR. É uma honra recebê-lo. É um prazer para mim, é uma alegria. Muito bem. É, Juca, como é que a gente pode pensar né, essa questão é, da política cultural brasileira, como ela vem sendo demolida, de certa forma, nos últimos anos? extinção do Ministério da Cultura, o Temer tentou. E houve uma reação tão grande no Brasil Artistas, ativistas culturais, gestores, ocuparam todas as dependências do Ministério no Brasil inteiro, exigindo a revogação da medida e conseguiram. Mas a primeira medida do Bolsonaro foi logo depois extinguir o Ministério da Cultura. Ou seja, a extinção do Ministério da Cultura faz parte do projeto que está sendo posto em marcha a partir do golpe do impeachment. Essa guerra cultural, ele não criou. A extrema-direita na Hungria, em outros países, vem falando nisso. Eles são muito articulados, essa extrema-direita que emergiu no mundo e que vem minando a democracia, de, a partir de dentro, participando de eleição, utilizando a influência que tem no judiciário, no parlamento, na mídia, eles vêm minando a democracia e a cultura sempre é um alvo. É o que você vê constante. Eles, inclusive, estudaram Gramsci para usar ao revés. Enquanto Gramsci, toda a reflexão dele era no sentido da cultura libertadora, cultura como uma contribuição do desenvolvimento da condição humana. Eles utilizam a cultura e passaram a tentar entender os processos culturais para destruí-los, para minimizá-los. Então, a gente está vivendo esse momento. Não foi só o Ministério da Cultura, eles tentaram acabar o IFAM, que é um órgão que vem lá de Getúlio Vargas, que foi inspirado nos modernistas, que, ao mesmo tempo que propunham rupturas culturais, eles perceberam que era preciso preservar a memória e o patrimônio cultural brasileiro como parte da construção da nação mesmo. Eles estão tentando destruir praticamente toda a estrutura é, pública de cultura e os programas e projetos. É, pontos de Cultura, que é um sucesso mundial, até o Papa hum. se interessou pelos pontos de cultura, é, pelas políticas de fomento. Então, a gente está vivendo um momento tenebroso. Eu chamo de uma eclipse. Porque vai passar toda eclipse e acaba é, a luz voltando. Mas eles vão deixar um rastro de destruição muito grande. E são políticas que levaram assim uma década para serem construídas, é. né? E elas é a prova de que elas podem ser demolidas rapidamente, né? É, em isso, um pouco tempo, né? Sempre que há um golpe e esse foi um golpe, é, não, os militares não estiveram à frente, mas estão atrás. É, é um golpe dentro de uma filosofia que eles chamam de Laufer, que é o uso das próprias estruturas do Estado para destruir o próprio Estado e, e enfraquecer a coesão. Social e estabelecer uma inversão de valores. Então a gente está vivendo um momento muito ruim, mas evidentemente que não há mal que sempre dure, como também não há bem que. que não há mal que não. Como é o ditado? Não há bem que sempre dure não há mal que não. Que persista. Que, né? que persista. Sim, então a gente vai, vai passar isso. Acho que Sim. já temos uma luz no fundo do turno. O processo eleitoral vai ser o instrumento que a sociedade tem para reverter esse golpe e retomar um caminho democrático, com a construção de políticas públicas, com o Estado parceiro da sociedade. De certa forma, a gente reduzia a cultura, né? Digamos, reduzia a, a, a... é isso que fazem muitas vezes as fake news, né? Reduzem o universo, né, em coisas muito muito simples e Errôneas, né? e muito simples e, de alguma forma, muito convincentes. Né? Quando a gente faz isso com a cultura, é um perigo. Né? A gente é. reduzir a ideia da cultura, que é uma, algo extremamente complexo, a, a poucas é. ideias. A cultura, né? é... Quem faz cultura é a sociedade. São os artistas, as organizações socioculturais, os... o setor privado, os produtores, os técnicos. O Estado tem um papel secundário, mas não desprezível, porque é preciso garantir o acesso pleno, pleno de toda a sociedade, porque cultura é um direito. Inclusive, a Carta das Nações Unidas dos Direitos Humanos está lá, direitos culturais. É preciso garantir esses direitos para que a sociedade se desenvolva plenamente. É, mas o Estado tem um papel que é esse, de garantir, criar o melhor ambiente possível, criar um sistema de regulação que favoreça, estimule, garantir a liberdade de expressão, que é fundamental. Sim, sim. É, então, eu acho que a gente vai retomar. O prejuízo é grande, a gente, muita coisa está destruída, muitas conexões foram interrompidas, mas a sociedade continua é, fermentando essa demanda. Tudo que fizemos no Ministério foi com participação social e, principalmente, dos artistas técnicos. A música demorou mais porque a música é mais dispersa, são atividades mais individualizadas. É o artista, seu produtor, os é, artistas. É, então, demorou mais o processo de formatação da política, mas deixamos pronta. Inclusive, é, uma parte dela foi para o Congresso e essa é a parte mais fácil porque garantir o desenvolvimento das linguagens é mais fácil. O mais difícil são setores como memória e patrimônio, cultura popular, manifestação tradicional, é... cultura imaterial, que você tem que ter muito cuidado. Uma coisa é recuperar um prédio, uma edificação, outra coisa é garantir que uma manifestação tenha condições de sobreviver no tempo, sem ser cooptada, sem se modificar, Artificialmente. Então, é, mas vamos retornar, retornar. Tem uma coisa boa que eu venho constatando: hoje existe uma quantidade enorme de pessoas que foram formadas pela experiência do Ministério da Cultura e das secretarias estaduais e municipais. Dá para a gente recompor o quadro, é, agora precisa o caminho democrático. Nas condições políticas atuais é muito difícil. Muito bem. Darcy Ribeiro, que completa 100 anos, nesse ano inclusive, né, ele dizia que as elites do país elas têm pouco afeto pela cultura. É uma frase clássica dele. Né? O senhor acredita que é, o conhecimento da nossa própria cultura, no caso, essa cultura imaterial, a cultura indígena, enfim, a cultura afro, que agora conhecem novas expressões, é uma forma da gente, de alguma forma, reconstruir essa, essa identidade nacional? É fundamental. É fundamental, por exemplo, além de Darcy Ribeiro, esse ano é... a Semana da Arte Moderna é está fazendo 100 anos também. Não tem comemoração, não tem reflexão. Muitas das questões que os modernistas levantaram estão aí, são feridas abertas, a descolonização do país, a construção de um olhar próprio do Brasil sobre o Brasil, a valorização dessa, dessas raízes culturais que são frutos da formação social, com muitas mesclas, amalgamentos e com a presença da cultura indígena, da cultura, das culturas que vieram da África, das culturas portuguesas, e hoje o Brasil é um dos países mais complexos. Aqui tem mais libanês do que no Líbano. Isso que me disse foi o ministro da Cultura do Líbano. Eu demorei de acreditar, mas depois eu, eu fui ver os números. É verdade. É possibilidades na área cultural. Precisamos desenvolver uma economia potente é, cultural. Precisamos fortalecer a identidade do Brasil. É, precisamos garantir as identidades territoriais, regionais, étnicas. Tudo isso são construções que o Estado tem que zelar para que essas coisas positivas aconteçam. Sim, e é uma forma de gerar riqueza também, né? É, claro. Essa economia é a economia mais poderosa, é a segunda economia americana, é a economia que mais cresce no mundo. E o Brasil é um dos países com a maior diversidade cultural do mundo. Nós temos duas grandes, dois grandes ativos para o futuro do país. É a diversidade biológica, a biodiversidade. E a semi-universidade, que é essa complexidade cultural que o país tem. Então, e tudo isso fica um pouco abandonado quando gestores e governantes medíocres não conseguem perceber a importância para o país. Muito bem. O senhor é um grande amigo das universidades também, né? Enfim, hoje está aqui em uma As universidade. São Por que elas são fundamentais? Porque é o seguinte: tem parte desse processo de construção do país que cabe às universidades construção de conhecimento, desenvolvimento de tecnologias, reflexão sobre os nossos problemas. A gente vive até hoje sob a égide da escravidão. É preciso enfrentar as dificuldades sociológicas, é preciso fortalecer uma democracia complexa. Não basta votar, É preciso, além de votar, é preciso que a sociedade se desenvolva, se sinta acolhida pelo sistema político, que, através da democracia, a gente possa enfrentar todos os problemas. E a universidade ocupa um papel central de formação de quadros, de desenvolvimento de conhecimento, de desenvolvimento de tecnologias. Eu tenho visto aí pelo Brasil afora como as universidades públicas brasileiras têm contribuído para o desenvolvimento de certas tecnologias que, muitas vezes, não são assimiladas no Brasil e vão ser assimiladas fora. Certa vez eu fui convidado pelo governo alemão para visitar a Alemanha, principalmente a estrutura ambiental da Alemanha. Eu cheguei num setor de Berlim que foi bombardeado na Segunda Guerra e estava até hoje em situação precária. Eles estão reconstituindo, mas dentro de padrões contemporâneos, século XXI. Cada condomínio tinha um, um, um sistema de limpeza da água usada. O camarada que estava me guiando disse: isso foi uma invenção de um brasileiro, mas ele não teve acolhida no Brasil, vendeu para uma empresa alemã Sim. Sim. um equipamento relativamente pequeno que processa, menos a água servida do vaso sanitário, uhum. mais água da cozinha, água de lavar a mão, de chuveiro entra nesse processador e sai limpa. Ele pegou a água e bebeu e disse: pena que o Brasil não conseguiu valorizar essa invenção é, de um núcleo universitário do Brasil. Sim. Sim. Boa parte do conhecimento de pesquisa está nas universidades brasileiras, né? No, é, mais de 90%. né? universidades públicas brasileiras, perfeito. Sim, sim, sim. na universidade pública brasileira, muito bem lembrado, claro. Então, uma das dificuldades, justamente, acho que dentro dessa, desse, até desse caso que o senhor está contando para a gente, é, é justamente isso de fazer o conhecimento que circula aqui dentro, transpor né, essas barreiras da universidade. Então, assim, uma das questões é, de extensão, a extensão universitária, ela ainda ah, é, fundamental. é fundamental e acho que talvez precisa ser um melhor articuladas. Assim. Eu acho também, houve um tempo que para não colocar a universidade a serviço da empresa, do setor privado, houve um regicimento no sentido desse diálogo com a sociedade. É como se a universidade fosse uma redoma separada do tecido social. Mais de uns 30 anos para cá, eu tenho sentido que há um movimento forte, através dos, das reitorias de extensão, de buscar a sociedade para ver trocas. Nós mesmos colaboramos com a Universidade de Brasília, é, fizemos contato com alguns povos indígenas que tinham relação com o Ministério da Cultura e eles fizeram um seminário sobre tecnologias de construção. É, os índios têm alguns conhecimentos sobre construção, é, aquelas ocas que aparentemente são primárias, mas elas guardam alguns segredos interessantes de garantir é, um equilíbrio térmico e, e, e outras coisas. E foi muito bom. A universidade se beneficiou, aí, no caso, recebendo conhecimento, os conhecimentos tradicionais que são muito abandonados no Brasil Para a gente concluir é... qual é o sentimento de estar aqui hoje na Universidade Federal do Paraná para falar né a respeito de todos esses assuntos mas também muito mais essa necessidade de articulação que a gente tem Olha eu vim várias vezes como ministro inclusive tive no Oeste naquela região colonizada pelos ucranianos eu ganhei até uma medalha do governo ucraniano mas eu tenho que receber da Ucrânia Acho que não é conveniente o, o momento, e, o presente, momento. mas mesmo assim cruzar e, uma sim. distância tão grande para receber ah, uma medalha, eu acho excessivo. Ah, mas foi muito interessante para mim ver um tipo de colonização, de estabelecimento é, dos ucranianos lá na região. Aprendi aqui em Curitiba, uma das vezes que eu tive com Gilberto Gil, na época eu era secretário executivo de Gilberto Gil levantou uma pessoa loríssima e disse assim, eu sou de um, um grupo étnico discriminado. Eu tomei um susto, porque eu sou baiano, acostumado a lidar com a discriminação em relação aos negros. Mas ele disse, eu sou descendente finlandês, já somos a terceira geração, mas quando a gente apresenta um projeto cultural, dizem que não é cultura brasileira. Um país que tem um percentual de imigrantes muito grande, é preciso ter abertura para incorporar o que eles trazem junto com a vinda deles, com seus corpos, que é esse legado cultural que agrega, que soma e que passa a fazer parte dessa diversidade cultural brasileira. Ali foi um aprendizado, para mim, muito importante. que o Brasil parece que a burrice tomou conta do espaço público. E é preciso que a inteligência, a capacidade de análise, de reflexão, volte a predominar para que a gente possa avançar como sociedade. Né? Então, bem, aqui é um o... pouco isso também. O eclipse você vai passar, então? Vai, é... Isso eu não tenho dúvida. Eu estou otimista. Vamos ter muitas dificuldades, muitas tempestades, principalmente depois do novo governo constituído. Porque essa extrema-direita que foi mobilizada, ela não vai voltar para casa e para o seu cotidiano medíocre. Eles vão ficar tentando inviabilizar o governo, é, podem usar de métodos absolutamente antidemocráticos, mas a sociedade brasileira está amadurecendo. Ah, eu sou otimista em termos de processo. Juca, agradeço muito o seu tempo aqui para conversar com a gente hoje. O nosso UFPR especial de hoje fica por aqui. Para você assistir esse e outros conteúdos, acesse as nossas redes sociais. Agradeço muito a sua audiência. E até a próxima.